Terminei agora mesmo de assistir ao documentário sobre Alexei Navalny, líder político da oposição na Rússia de Vladimir Putin. Passei da euforia à depressão em pouco menos de uma hora e meia. O advogado de 40 e poucos anos representa anseios de liberdade e luta realmente para libertar a Rússia do comando de uma cleptocracia que se arrasta no poder praticamente desde o fim da Guerra Fria e a queda do Muro de Berlim no final dos anos 80. Antes de dar seguimento ao nosso vídeo, eu peço que você verifique a sua inscrição no canal e, por favor, compartilhe em suas redes sociais com pelo menos três amigos. Fico grato pela gentileza e vamos ao nosso conteúdo. Nesse panorama que eu acabei de relatar, Putin é a representação do mal, um elemento perverso e corrupto e que não conhece limites. Navalny denunciou inúmeros crimes de corrupção e contra as liberdades democráticas. Parece até que nós estamos falando de um determinado país da América do Sul. Segundo o próprio Navalny, Vladimir Putin é presidente de um estado distópico, dirigido por ladrões e criminosos, onde o errado é considerado certo e os julgadores são, de fato, representantes de uma elite condenada. Navalny foi envenenado e quase morto. Os elementos identificados a serviço do governo Putin envenenaram a sua cueca. Navalny recebeu autorização para se tratar na Alemanha e continuou fazendo denúncias. Inclusive, conseguiu gravar um áudio em que os agentes utilizados pelo sistema russo para tentar eliminá-lo foram totalmente expostos and you might hate this, but I really want you to think about it. If you are killed, if this does happen, what message do you leave behind to the Russian people? ...has taken on the most dangerous job in the world, challenging the leader of the Kremlin, Vladimir Putin. If I want to be a leader of this country, if I want to fight Putin, I have to organize people. The Kremlin hates Navalny so much, they refuse to say his name. I was banned from everything and blacklisted. But as I became more and more famous, I was totally sure that it would be problematic for them to kill me. And boy, were you wrong. Yes, I was very wrong. A partir daí seria um risco para ele retornar ao país, mas ele o fez e pagou o preço da sua coragem. O ativista está condenado a uma pena de 12 anos de reclusão numa prisão em local incerto e não sabido. É como se ele fosse o culpado por tentar assassinar a si mesmo. Lastimável situação e qualquer semelhança com a situação do Brasil não terá sido mera coincidência. O ex-presidente Jair Bolsonaro está nos Estados Unidos numa espécie de autoexílio imposto. Seu retorno ao país pode ser considerado muito perigoso. Ele próprio já disse isso a manifestantes na América, exatamente o seguinte, que se retornar, poderá ser preso pelo sistema de arbítrio que se instalou no país, principalmente a partir de 1º de janeiro de 2023. Leis não importam mais. A Constituição virou uma piada para os donos do poder. Eles fazem da sociedade brasileira o que bem entendem. E não se pode dizer absolutamente nada, não se pode contestar sobre isso. Nós vemos ministros andando em áreas controladas pelo tráfico de drogas como se estivessem num passeio de domingo. Vemos presidentes convivendo com meliantes do MST como se fossem seus companheiros de mesa de bar. Vemos autoridades do Supremo Tribunal Federal concedendo todo tipo de licenciosidade e tomando como base unicamente seu próprio poder, sem dar a mínima para a legislação vigente e muito menos para o que eles chamam de coisa julgada. Para muitos, nosso país simplesmente acabou. O crime organizado toma de conta como se fossem os detentores perpétuos do poder. A volta de Bolsonaro realmente pode transformá-lo num Marte, Mas todos os mártires do nosso país, ao longo da história, foram simplesmente eliminados. E o pior é a narrativa dos marginais da esquerda. Eles chamam de vitimização. Depois de toda a perseguição, anulação moral que eles fazem, depois de todo o assassinato de reputações que eles promovem, ainda assim, são as vítimas de fato que estão apenas querendo jogar para a plateia e com isso se vitimizando. Eu queria citar aqui para vocês alguns exemplos de mártires que foram simplesmente eliminados. O ex-presidente Juscelino Kubitschek sonhava voltar à presidência, teria sido morto em 22 de agosto de 1976. Carlos Lacerda, outro líder de oposição na época, pensava ser presidente numa frente ampla com o JK. Teria sido morto numa clínica após dar entrada com problemas respiratórios. João Goulart pensava voltar à presidência na mesma frente ampla dos já citados líderes políticos. Teria sido morto em sua fazenda no Uruguai, muito provavelmente por sufocamento. Há muitos e inúmeros casos, inclusive há suspeitas sobre a morte de Tancredo Neves, que estranhamente apresentou problemas de saúde no dia antes da sua posse, em abril de 1985. O Brasil nunca mais seria o mesmo. Importante ressaltar que continuo acreditando no Brasil apesar de tudo isso. Nem sei porquê, mas continuo. E se Deus assim permitir, eu volto. Tony Rodrigues, Além da Notícia. <música>